Olá! Começa agora o Moírio da Redação desta quarta-feira. O vice-prefeito de João Pessoa, Manuel Júnior, do PSC, anunciou o rompimento com o prefeito Luciano Cartacho e com o grupo liderado pelo gestor. Manuel fez várias críticas a Cartacho e atribuiu ao presidente estadual do PV falta de compromisso e de palavra. Na oportunidade, Manuel aderiu a candidatura de José Maranhão ao Governo do Estado. Quem comemorou o acontecimento foi o MDBista. Maranhão também não poupou críticas a Cartacho e ao grupo da oposição, garantindo que trabalhará para eleger Manuel Júnior à Câmara Federal. Já o prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, rebateu as acusações e disse que o vice-prefeito é quem sempre deu prioridade aos próprios projetos. Cartacho fez questão de frisar que Manuel mudou várias vezes de opinião quanto ao cargo que iria pleitear nas eleições deste ano. Estes foram os destaques de hoje. Mais informações, acesse blogdogordinho.com.br. Até mais!